Estas zonas foram decretadas como perigosas. Por favor, refugiar-se o mais rápido possível. Refugiem-se o mais rápido possível. Refugiem-se o mais rápido possível. Para destruir o poderoso Satangos, é preciso as cinco crianças irradiadas pela luz.